Jonas Coronado na área, hein? Tamo juntinhos. Tem aparecido parecida, não? É chegada a hora de decidir Se vai ou ficar E se dessa vez vamos resolver Este lance que rola entre das e fim chegada a hora de decidir se vai ou fica E se dessa vez vamos resolver Este lance que rola entre das e vindas Não vê que nesse jogo ninguém ganha É zero a zero, é um a um. A gente bate, a gente apanha não se decide em momento algum Só você Pode mudar O status da nossa relação Vamos chegar, vai! Faz chover celar a despedida É isso Maravilha Aceita compositores Abner Vasconcelos, meu irmão, tamo junto Cantou essa aqui comigo, hein Ouve a dos de emoção. Quem já conheceu o amor? Maravilha. Conhecer também o céu. Chamar se afogar. não deixar vazar Jorge Sargento, Edu é D.M.Q. Tamo juntos, meus parceiros. Overdose de emoção. Hey. Like. Eu choro com saudades de você. Nosso quarto está do jeito que você deixou. Nossas fotos sobre a cama, no lençol sinto o seu cheiro. Quem ama quer voltar. Quando o coração balança, não dá pra segurar. Você chega assim, feito uma criança triste a chorar. Shoulder Pezinho, meu irmão, meu parceiro Aonde eu estiver, cantarei Pezinho Te amo, meu compadre, tamo juntos Com você eu vivi O mais lindo sonho de amor Hoje eu vivo a chorar Meu universo desagou E quem me vê assim Perdido sem saber de mim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 Saída. Eu te amei, te amei, te amei Com toda a força do amor